Sabe aquela papelada que o nosso gerente normalmente pede para a gente atualizar na nossa conta dentro da Caixa Econômica Federal? Pois é, agora você vai poder eliminar isso ou adiantar esse trabalho sem precisar com aquele monte de papel. E eu vou te dar uma dica de como fazer isso de uma forma simples, prática e rápida dentro do Internet Bank. Bora comigo? Normalmente quando a gente se dirige a uma agência da Caixa, seja para pegar um empréstimo ou até mesmo fazer algum tipo de confirmação de cartão de crédito ou de outras informações, é comum o nosso gerente da Caixa pedir uma atualização cadastral, principalmente se naquele ano corrente você ainda não fez essa atualização. Isso acontece porque a Caixa precisa constantemente ter as informações alinhadas de acordo com os nossos dados bancários e também com os nossos dados cadastrais. Para isso, a Caixa Econômica disponibilizou, há algum tempo atrás, o cadastro e a atualização cadastral diretamente dentro da ferramenta do Internet Bank. E é sobre isso que eu vou te dar a dica agora de como fazer isso. Então, bora para o sistema que eu vou te explicar isso na prática como é que faz. Bora lá? Então, agora que nós estamos aqui no site da Caixa, à sua direita, na parte superior, clique em Acessar a Minha Conta. Coloque o seu nome de usuário. Clique em Pessoa Jurídica para acessar a sua conta jurídica da Casa Lotérica ou até mesmo a Pessoa Física, caso seja a situação. Clique em Continuar. Agora, clique nas Iniciais para que você possa acessar a sua conta bancária. Agora que você está nessa tela, basta digitar a sua senha e clique em Continuar. Agora que você já está dentro da sua conta no Internet Banking, você vai clicar à direita para acessar esse menu que agora está aparecendo e antes estava oculto, senhas e configurações. Clique uma vez. Agora que você está nessa tela, basta clicar então em dados da empresa, clicar em endereço e atualizar todas as informações. Vale ressaltar que você também pode realizar o envio dos comprovantes digitalizados dentro dessa ferramenta. Vale ressaltar que todos os dados que você informar ali são de total responsabilidade sua, por isso seja bastante cauteloso ao informar os dados. Outra uma questão importante é que se você porventura for colocar informações a respeito de suas rendas não comprovadas, você pode colocar elas ali, mas as comprovadas, ou seja, as formais, você precisa colocar os comprovantes de renda lá dentro do sistema da Caixa, ok? Espero que eu tenha te ajudado nisso, porque isso vai ajudar com que os dados e as informações que você tenha vão de uma maneira mais rápida e transparente para a própria Caixa Econômica Federal e assim estreitar o relacionamento seu junto com a Caixa Econômica. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algumas dicas. Aproveita e já se inscreve para poder receber notificações toda semana através da nossa lista VIP.